Como eu já tinha dito para vocês, outro tipo de força que a gente está tratando nesse curso é a força elástica, né? Então a gente vai ter, para a força elástica, vai ter uma energia potencial associada. É importante notar que nem todos, nem para nem todas as forças a gente vai poder associar uma energia potencial. Mas para o caso da força gravitacional e da força uh, elástica a gente pode, tá? Então, vamos lembrar, né? se eu tenho uma mola que no comprimento natural de equilíbrio tem a ponta na origem do meu sistema de coordenadas, então a força sobre ela é menos k escalar, é k vezes x, né? quando eu desloco a ponta da mola. E o trabalho da força elástica vai ser o quê? Menos meio de kx2 ao quadrado, menos meio de kx1 um ao quadrado. x1 um é a posição inicial da mola. Tá? É, então, agora, imagina que né, eu desloquei, desloquei a ponta da mola para x1 e depois para x2. Eu quero saber o trabalho feito pela força elástica né, entre os pontos x1 e x2. Okay? Eu posso, então, usar o teorema... Uh, eu posso, eu lembro né, que das aulas anteriores a gente já viu que... Uh, Trabalho é menos variação de energia potencial, ok? E variação de energia potencial é energia potencial na posição x2 menos energia potencial na posição x1. Ou seja, né? se eu pegar agora então e identificar termo a termo aqui, nota que aqui eu tenho menos uma coisa menos a outra e aqui eu tenho menos uma coisa menos a outra. Okay? Então, agora eu posso né, identificar a energia elástica no ponto 2 como meio de kx2 ao quadrado e a energia elástica no ponto 1 como meio de kx1 ao quadrado. Ou seja, né, o que, que é então a energia potencial elástica? É meio de k vezes x ao quadrado. Isso, né, levando em conta que nós temos a ponta da mola. Com a mola no comprimento de equilíbrio sobre a origem do meu sistema de coordenadas. Okay? Então, se a mola parte de x1, né, de x1 sendo a posição, a posição da, da ponta da mola não distendida, então a energia elástica no ponto 2 vai ser simplesmente meio de Kx2 ao quadrado. Okay? E lembrando. Ok? Vai haver situações em que vai valer a pena eu colocar a ponta da, a, a ponta da mola na origem do sistema de coordenadas, mas vai ter é, situações em que não é o caso. Ok? Se não for esse o caso, a, a energia potencial elástica né, é meio de K vezes a posição da ponta da mola menos x0. Ao, x, x menos x zero ao quadrado onde x zero né, é a posição da ponta da mola quando a mola não está distendida, ou seja, né, se eu coloco a, a origem do sistema de coordenadas em algum outro lugar que não seja a ponta da mola, ok? E aqui começa a vir um ponto importante, ok? A gente tem que prestar atenção uh, que é sobre qual objeto a gente vai estar exercendo trabalho. Né? Nós falamos sobre o trabalho da força elástica, mas esse trabalho é exercido sobre algum objeto. E uma, uma, uma mola né, só vai se distender quando houver um, um objeto em contato com ela, né, exercendo uma força sobre ela. Okay? Então, sobre qual desses objetos é, a, é o, o trabalho de força elástica que a gente acabou de considerar? Né? É, a gente usa a terceira lei de Newton para ver isso. Né? A gente sabe que, pela terceira lei, a força que um, que um objeto exerce sobre o outro é menos a força que esse outro objeto exerce sobre o primeiro. ok? Quer dizer, então, que tanto a força que a mola exerce sobre o objeto tanto a, mola, tanto a força que a mola exerce sobre o objeto Como a força que o objeto exerce sobre a mola okay? Tem módulo Kx Mas as componentes escalares né, têm sinal oposto né, Tanto para a mola quanto para o objeto Então, quando eu penso na força que a mola aplica Sobre o objeto tá okay? Esse vai ser vai ser o trabalho da força elástica. Okay? Se a força elástica estiver apontando para cá, né, vai, é, o, é, quer dizer que esse objeto vai querer exercer uma força no sentido oposto também. Tá? Então, basta a gente calcular o trabalho da força elástica. O que é o trabalho da força elástica, então? É o trabalho da força que a mola vai estar tá aplicando sobre o objeto. Se a gente quiser calcular o, o trabalho da força que o objeto exerce sobre a mola é simplesmente o trabalho da força elástica né, é, com sinal oposto. Tá? Então, nos próximos vídeos, a gente continua aí vendo né, uh, mais aspectos sobre a parte de trabalho de, de, de, uma, trabalho de uma força né, ao qual tem associada uma energia potencial.